acreditando que uma casa que é toda de aço como essa é diferente de uma casa de alvenaria tradicional meu amigo você está muito enganado a gente é muito superior eu posso te dizer a qualidade bate longe então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar todos os detalhes que a gente está fazendo esse projeto se você não me conhece eu sou Helena Rodrigues conhecida também como Dama do Gesso e esse aqui é o um especial Casa Praia Rasa, uma casa toda de chiframe que está sendo executada aqui em Búzios, na regi uma região no Rio de Janeiro, é. é no estado do Rio de Janeiro. Região não, cidade. Eu acho que é cidade, gente. <risos> mas fica comigo que eu vou te mostrar todos os detalhes desse projeto incrível que a gente está subindo em tempo recorde. Se você ainda não está acompanhando essa playlist incrível, vai lá, bota aquele sininho, notificação, vai ver os outros vídeos, mas vem comigo. Vem comigo que vem coisa boa por aqui. Primeiro detalhe, quando a gente fala de uma casa toda de steel frame, as pessoas se preocupam, como é que é o projeto, como é que é a arquitetura, como é que ficam os elementos. Então vamos por partes. Primeiro ponto que você tem que entender. Está vendo isso aqui? Isso aqui é uma parede que a gente tem. Quando a gente fala de steel frame, as paredes são estruturais. A gente não tem pilar e viga igual nas construções tradicionais. Então quando você estiver fazendo o seu projeto de arquitetura, você tem que lembrar que essas é soluções de laje, como aqui em cima, tem que estar apoiada em paredes, né? Não vai ter o quê? Os pilares e as vigas. Então, a nossa laje, ela é toda treliçada, como você tá vendo aqui, ó. Tá vendo nessa solução? E elas são apoiadas na sua parede. Então, pense sempre em paredes estruturais. Você vai ter que ter paredes estruturais nessa casa. Problema nenhum, até. Se no futuro você quiser abrir porta, janela, é super tranquilo. Tem já vários vídeos que eu falo sobre isso, né? Então, o primeiro ponto sobre arquitetura é interpretar isso não tem pilares e vigas, e você precisa de paredes estruturais. Outro ponto muito importante que a gente precisa prestar atenção na arquitetura. Eu não tenho mais aquela laje de 15, 20 centímetros que a gente usa nas funções tradicionais. A gente tem o que normalmente? Sistemas de treliça. Então ele tem uma treliça que normalmente fica com uma altura de 30, 40 centímetros. Isso é o que a gente usa normalmente para residências, tá? E acima dela a gente vai, no caso daqui, com um steel deck que vai ter de 5 a 7 centímetros. Ou seja, a sua espessura da laje vai estar ocupando 35, 37 centímetros, que é esse caso daqui. Quer dizer, então, que eu vou perder essa altura na minha construção? Não, porque todas as instalações podem passar entre as diagonais. Viu só? Você achando que ia é perder pé direito? Nada disso. Normalmente, com construção tradicional, a gente tem o quê? Um entreforro, né? Um espaço entre a laje de concreto e as minhas instalações. Aqui não. A gente passa tudo entre as treliças e as treliças ainda dão toda a sustentação que a gente precisa para as nossas instalações. Gostou, né? Falando de instalação, vamos para o próximo assunto desse tema. Como é que são as instalações? Muitas pessoas me perguntam. Gente, é muito simples. Você tá vendo aqui? Aqui a gente está começando a passar elétrica. Eu vou para aquele quarto que tem no detalhe. Muito mais coisa elétrica para a gente poder estar tá olhando com cuidado. Pronto, cheguei. Então, ó, o que, que acontece? Nos perfis de aço da nossa parede, a gente tem furinhos. Como esse, você está vendo? Que já são feitos no projeto e a máquina fabrica e sai tudo furado. Ou seja, não tem erro na obra. Para você começar a passar os conduítes. Depois, o que, que a gente faz? A gente tem que botar só um protetorzinho tá, na boca do perfil. Ou então né a gente botar alguma espuma alguma coisa pro conduíte não ficar sacudindo quando a gente passa o fio né então você passa todos os conduítes pelos furinhos e a caixinha o que que eu Helena gosta de fazer eu gosto de trabalhar com a caixinha parafusada na estrutura porque dessa forma mesmo que eu use por exemplo aquela caixinha especial para drywall que muita gente usa né às vezes ela escorrega para dentro mas dessa forma assim a parafusada ela não escorrega então dica de ouro para você Tá? Que eu vou dar. Trabalhe sempre com os anelzinhos de proteção. Aqui, ó. Com um anelzinho de proteção dentro do perfil. Eu gosto também de trabalhar com conduíte um pouco mais reforçado. né Não aquele mais fininho, aquele um pouco mais resistente. Tá? E depois, caixinha sempre é parafusada. Caixinha é muito fácil. Você bota junto do perfil. Tá certo? Você dá dois pontinhos de parafuso. Acabou. Quando você estiver colocando o drão, você só vai fazer o um recortezinho. Parte de hidráulica. Mesma coisa. Você vai passar com as tubulações de água dentro da parede. E esgoto a gente passa normalmente na nossa laje. Lembrando, a gente tem os espaços entre as treliças. Então o esgoto a gente vai estar passando sempre na laje. Nenhum mistério. Outro detalhe fundamental que muda quando a gente fala da nossa obra de frame na arquitetura. O que, que é a fundação? Ó... Oh! Pois é, gente, olha, eu vou contar pra você que já teve casos que a gente conseguiu economizar pro cliente 400 mil só na fundação. Você acredita nisso? Só porque ele trabalhou com chifre? ainda. Isso por quê? Olha só como é que funciona a nossa fundação. Vim aqui do lado de fora, vou virar a câmera e te explicar como é que a gente fez a fundação nessa casa. Dois andares, bem alta, olha essa loucura. E você tá vendo o vento, né? E como é que ela ficou super barata. Então o que que acontece? A gente compactou bem o solo, como você pode ver, a gente fez uma cama de brita de 10 centímetros. Trabalhou com a lona terreiro, tá vendo aquele plástico ali? Isso daqui é um radier, acredite ou não, de 15 centímetros. Então o que que acontece? Lembra que eu falei que a gente trabalha com as cargas em cima das paredes? Então, automaticamente, a gente não tem mais as cargas pontuais dos pilares e de vigas. Todo o peso da minha estrutura vai na parede. Então, dessa forma, a gente tem o que a gente chama de uma carga linear distribuída. E, por trabalhar com uma carga linear distribuída, a gente consegue otimizar a nossa fundação. A gente não precisa de sapata, a gente não precisa de estaca, a gente não precisa de baldrame. Não precisa de nada disso. A gente faz o radier que é como se fosse uma simples laje, o meu piso. Viu só? Que loucura! É muito louco, né? E para essa casa daqui, então, a gente fez essa laje, né? Com 15 centímetros de espessura e duas malhas, uma em cima e uma embaixo. Aqui precisou um pouco mais de ferro. Normalmente, gente, a gente faz muitas obras que é uma malha só, mas aqui foram duas. Foi um em cima e embaixo, porque a gente teve que fazer aterro, compactação, o solo que não era tão bom. E como vocês estão vendo, a carga de vento é muito forte, então acompanhou todos os detalhes? Viu como é que funciona? Agora eu vou te explicar para você entender por que você deve fazer sua casa assim, e não com tijolo e alvenaria. Primeiro, você gasta dinheiro de forma muito mais inteligente. Tipo, tem muita gente que gasta rios de fortuna com uma fundação e aí depois faz uma casa mais ou menos. Não tem cabimento, né? Você tá enterrando dinheiro. Terceiro, quando a gente fala de frame, né? Construção toda em aço dessa forma, a gente não tá falando de qualquer aço. A gente tá falando de um aço certificado, com garantia, com controle de qualidade, né? Então você tem uma durabilidade muito maior, uma segurança muito maior. Só para você ter uma noção. O aço que a gente trabalha é um aço que é siderúrgica, dá 25 anos de garantia. É isso, mesmo. Que construção de alvenaria você conhece que te dá 25 anos de garantia? Nenhuma, né? Além disso, manutenção. A gente praticamente não tem manutenção, é diferente da alvenaria. Durabilidade... Muito maior. E quando você tiver que mexer em alguma coisa, tipo... Ah, eu quero mudar um ponto de elétrico, eu quero botar um ponto de água a mais. Cara, dez vezes mais fácil. É tipo assim, o que você demora duas semanas pra fazer na alvenaria, você faz em dois dias no Steel Frame. Então pra pessoa que vai morar nessa construção, ocupar esse espaço... É só benefício. <risos> só benefício. Maior segurança, maior durabilidade, menos manutenção... Fáceis, alterações que você quiser fazer. É sério, se você ainda tá pensando, você tá dando bobeira. Porque tem várias pessoas adotando esse sistema, pegando todas essas vantagens, né? Não deixa de acompanhar os vídeos, não deixa de acompanhar o especial. Se você gostou desse tour aqui pela construção, acompanha. Que aqui nesse playlist, né? Nessa playlist do especial Casa Rasa, a gente vai ter muito mais. E um grande beijo e a gente se vê por aí.